Não há nós, Senhor Nenhuma glória para nós Mas sim ao Teu nome Misericórdia, a honra é pra ti, Senhor. Te amo, meu Senhor, porque sempre me ouves. Os teus ouvidos inclinas pra me ouvir. Senhor, compassivo é e justo sempre protege os simples que sem forças estão, volte ao descanso, minha alma. Sua... So, uh... Sempre me ouves Os teus ouvidos Inclinas pra me ouvir Eu te invocarei Enquanto eu viver Livra-me, Senhor Sem força se estão, volte ao descanso Ó oh, minha alma, o Senhor é bom És o meu amparo, és o meu escudo Confia no Senhor Israel E a tua casa abençoará Creia Israel